É importante votar no Fernando Haddad por duas razões básicas. Em primeiro lugar, por uma razão pessoal. Ele é um professor de uma integridade exemplar, com uma produção intelectual relevante, uma relação com os alunos extremamente construtiva e que transita entre diversas áreas do conhecimento muito à vontade segundo lugar, e sobretudo, porque o programa de Fernando Haddad coloca o dedo na ferida de um dos mais graves, talvez o mais grave problema existente na cidade de São Paulo, que é o problema da mobilidade. Com todo respeito aos outros candidatos, nos últimos anos, nos últimos oito uh, anos sobretudo, o que nós vimos em São Paulo é o avanço do carrocentrismo. E Fernando Haddad tem todas as condições de fortalecer o transporte coletivo e, como ele tem enfatizado em sua campanha eleitoral, de baratear o custo do transporte público para as camadas de menor renda, o que é fundamental, e de colocar na cidade um transporte público de melhor qualidade que vai beneficiar em primeiro lugar os pobres, mas vai beneficiar também aqueles que não são pobres e que vão aprender o valor e a importância e a utilidade social do transporte público, mas o transporte é apenas um exemplo de uma plataforma mais ampla que eu tenho certeza que Fernanda Haddad poderá levar adiante o que vai beneficiar muito todos os habitantes de São Paulo. Nesse sentido, é muito importante que todos nós, pesquisadores, professores, artistas, compareçamos ao ato que vai acontecer amanhã no Hotel Jaraguá em São Paulo, de apoio a Fernando Haddad, mostrando que aqueles que trabalham com a cultura, com as ideias, com a difusão do conhecimento, estão, muitos deles, claro que não todos, mas muitos deles, e de maneira entusiasmada e com muita convicção, na experiência de que Fernando Haddad seja o próximo prefeito da cidade de São Paulo.